Olá, estou aqui com o nosso encontro de hoje hoje quero especialmente desejar a todos vocês um próspero ano novo, felicidades e paz, alegria, muita saúde para todos vocês. Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha só pessoal, a quarta parte da live do Renato de Souza que deu a entrevista para nós, um podcast muito bacana. Eu dividi em 17 partes e agora você vai assistir a quarta parte, aonde ele vai estar tá mostrando aí a alegria que ele teve no começo do seu plantel. Ele ressalta muito bem aí toda a emoção que ele teve aí quando viu os seus amigos aí criando. Assista essa parte que tá muito bacana. E outra, joga aí nas redes sociais, joga aí nos grupos que você participa, ajudem, ajudem ajudem aqui o canal a crescer, deixa o like no vídeo para ajudar aqui com a divulgação pessoal e olha só, preocupação ainda com os fogos de artifício, daqui a pouco meia noite vai ter os fogos de artifícios aí que vai ser soltados. Procure aí no canal, tem aí é, Proteja o seu plantel dos forgos de artifício. Procure aí no meu vídeo aí que eu estou explicando algumas dicas muito bacanas para você proteger as suas aves, para você proteger o seu plantel. Fique agora, fique agora com a quarta parte do podcast do Renato de Souza, do, do Criatório Prorrogação. Fique aí com esse vídeo, você vai aproveitar essa parte. E feliz ano novo, saúde paz para todos da família aqui canal Pássaro Eletrônico deseja a todos vocês um próspero ano novo. Forte abraço, fique com o vídeo aí. Eu também acho que deveria ser exatamente assim. Dar a liberdade para o cara criar, dar a liberdade para ele fazer um negócio, para ele poder vender a, aquele pássaro ali, tudo com certificado, com nota fiscal. Mas ainda não é assim e a gente tem que jogar conforme o jogo, né? E bola para frente, né? mas a sua importância Bom, de ser um criador comercial, ela é fundamental para o sistema do jeito que está hoje. Você abastece, né, o sistema como ele está hoje, né? Com certeza, a gente faz um trabalho assim de muita dedicação sabe, no dia a dia, porque quem está no lado de fora, quando quando você chega na casa de um criador, quando eu digo você, é qualquer pessoa, né, uhum. pode ser uma pessoa do meio, uma pessoa que não está no meio, mas quando você chega na casa do criador eu, eu, quando eu era novo, que eu chegava na casa, José, quando eu chegava na casa desse meu amigo lá e que eu via lá uma fêmea, é, até eu essa parte e essa parte é uma coisa que eu gosto muito de frisar, porque quando eu chegava na casa que eu era jovem, quando eu chegava na casa desse meu amigo alemão da gaiola e que eu entrava, pra tu ter uma ideia, para entrar no criatório dele, que era, era algo simples e do lado da, de uma salinha que ele fazia gaiola, e ele tinha um cadeado na porta. Então ele não mostrava pra mim, que eu era uma criança, tinha 12, claro. 13, 14, 15 Entendi. anos, eu não mostrava. Só que eu, eu passava muito tempo lá, sabe, durante o dia, sabe? Então quando eu via que ele Que ele chegava um amigo dele e ele ia, ia abrir a porta pra poder mostrar o amigo, a fêmea com o filhote e tal, ele, eu sempre entrava junto, sabe? Era a sua chance. Eu entrava junto. <risos> era a chance que eu tinha, ele não dizia não na frente da pessoa, é claro, né? Claro. Então eu não entrava. Cara, quando eu via. Eu chegava no, na, na. Eu me emociono com isso aí, porque eu sou um cara muito apaixonado por Curió. Uhum. Quando eu chegava na frente do viveiro, rapaz, que eu olhava a fêmea, e a fêmea estava com dois ou três filhotes, e criava uma árvorezinha chamada buco, Deve muita gente deve conhecer essa árvorezinha. E às vezes os filhotinhos estavam na árvore, ou estavam no puleiro. Quando eu olhava aqueles filhotinhos, rapaz, aquilo me fascinava de uma tal forma que eu vinha para casa, eu chegava a sonhar, cara, de noite. Aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo, eu sonhava, eu ficava pensando naquela femininha com aqueles dois, três filhotes. Cara, aquilo me deixava apaixonado, eu via ela tratando os filhotes. Eu ficava fascinado, eu pensava comigo, quando eu crescer, eu tiver minha família, eu casar, cara, que bacana. eu vou criar Curió. E quando eu tiver minha casa, eu vou criar Curió. E foi a primeira coisa que eu falei para minha mulher quando eu casei, cara. A gente foi para nossa casa, eu falei para ela, mulher, eu vou fazer um local aqui para criar Curió, e eu quero adquirir um escuro diferenciado, e eu quero criar, quero ser um criador no Brasil, e eu não quero ser um criador por criar em fundo do quintal, não. Eu quero criar de uma forma que eu consiga tirar tirar uns pássaros, é, pássaros diferentes, uns pássaros que dê muita alegria para muita gente, e eu quero fazer isso. E graças a Deus eu, de tanto lutar por isso, e viver isso, 24 horas por dia, hoje, graças a Deus, eu me sinto muito honrado, e saber que eu significo alguma coisa para muita gente no mundo Curió. Eu não tenho concorrente no mundo Curió, viu, José? Eu não tenho concorrente. Eu tenho é, alguns amigos que criam Curió e eu tenho muita admiração e poderia falar nome de vários. São contribuintes é, também, né? São pessoas... Por exemplo, eu sempre digo assim, ó, é, o criador de Curió, ele nunca pode se achar o bambambam, bambam, entendeu? Ele tem que saber o seguinte, Curió bom, diferenciado, é difícil de existir. São poucos, porque são criados... É, milhares de curió no Brasil, mas para você ver no torneio, nos torneios do Brasil, os dois ou três pássaros diferenciados, é difícil. Tá? Dois ou três. E desses dois ou três diferenciados, né, eu digo, bom, tem vários, mas diferenciados são dois ou três. E mesmo assim, desses dois ou três, para preto, se um virar, é muita coisa. Então, é assim, ó, esse pássaro, ele pode sair de qualquer criador. Tanto um pobre, como um rico, como um conhecedor, como um mais ou menos conhecedor, ele pode vir de, de qualquer lugar. Você vai tirar passados bons? Claro que vai. Mas qualquer um pode tirar, entendeu?